What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online e hoje vou reagir ao vídeo é, Como Cantar em Inglês... Rápido e fácil do Whindersson Nunes Aproveitando aí, né, que é um, um youtuber muito Famoso e ele está falando de algo que é a minha Área, né, que é o um inglês, aproveitar isso aí Pra ver se a gente consegue ensinar um pouco de Do idioma pra vocês e é claro, ganhar algumas Views, uns likes aí, que é, que é bacana, né Com certeza! Então já deixa o seu like pra ficar feliz Inscreva-se no canal e compartilhe Com os amigos se você curtir esse vídeo Se não curtir, também compartilha, por favor E esse vídeo aqui é uma sugestão do Flashinho, nosso Editor, ele falou, Junior, Whindersson Nunes Colocou inglês lá no vídeo dele, acho que é bacana você Reagir e tal, então eu não assisti esse vídeo Ainda, tá? Vou assistir junto com vocês Então vai ser um, um, um react aqui verdadeiro Tá? Se eu gostar, gostei Se não gostar, não gostei, mas pelo menos uma dica de inglês A gente vai passar aqui é, tá bom. Are you ready? Here we go, vamos lá então Então vamos lá, né? <risos> E, e bom, igualzinho, né? <risos> Aliás, Britney Spears é uma cantora que eu ouvia bastante na minha adolescência, né? No auge dela ali. E uma das canções dela é Lucky, que significa sortudo ou sortuda. Aí que vê o estalo, assim, sabe? Poxa vida, um adjetivo em inglês pode servir para masculino e feminino? Nossa, Lucky. Né? Poxa, I'm lucky, she's so lucky, he's so lucky. Então, isso aí... Veio com a música da Britney Spears. E aquela, aquele primeiro sucesso dela é né? sometimes, sometimes, que significa às vezes. Eu falo assim, poxa vida, sometimes é algum tempo? Não, sometimes é às vezes. Ah, aprendi sometimes com a Britney, muito bem. E sometimes é algum tempo, só que separado. Então tem essa diferença, sometimes, às vezes. Quando tá junto, sometime separado, significa algum tempo. Alguma hora, alguma coisa assim. Vamos lá. <risos> Oh, nice. tá um artista Eu sempre mano. digo que não precisa saber cantar inglês Pra cantar inglês Como é o caso do Alan Jackson é. São várias técnicas observadas com o tempo né? Aprimoradas Que resulta na música country de Alan Jackson É a junção de uma mobilete <risos> Com esse movimento é. de língua aqui Que a gente faz assim <risos> Tá vendo isso aqui? Sabe fazer isso aqui Tipo um gato Sabe o um gato com um caganeiro Tem quando o gato tá com caganeiro Ele tá <risos> puxando aquela areia Fica assim <risos> <ó>. <risos> Você junta isso com a mobilete E nasce Alan Jackson Real <laughs> O cara é bom, hein? São várias formas de cantar inglês sem saber cantar inglês Eu já falei, não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês pra ah, ter... isso isso é um pouco verdade Eu lembro que quando eu tinha a banda, né Fazia alguns shows aí pra, pela cidade de São Paulo uh, Eu lembro que minha banda falava assim Júnior, que tal se a gente cantar essa música aqui no show de amanhã? E aí eles me davam uma, uma canção gigantesca, né, em inglês Eu, poxa vida, como é que eu vou aprender essa música até amanhã? O pessoal, ah Júnior, faz qualquer coisa aí no vocal e já era Então eu confesso que às vezes eu dava uns um, um, um zimbromage né? Mas é obviamente, depois eu aprendi a letra da canção pra cantar direitinho né? Então não fazia errado sempre não Eu tirei como estudo pra saber que você não precisa saber cantar inglês pra cantar inglês A partir de agora você vai saber cantar inglês Você nunca mais vai passar vergonha Quando as pessoas dizem Você está cantando essa música também? Você tá nossa? Ah. Você vai parar de dizer happy birthday to you é uma... Happy birthday eu, acho que eu conheço alguém que te falava assim Isso me é familiar Técnica muito fácil que eu inventei Sabe nesses momentos que eu, que eu não tô aqui no, fazendo vídeo pra vocês Eu tô, eu tô fazendo alguma coisa Esta técnica eu inventei Você vai pegar a primeira frase da música e cantar muito alto A segunda frase você vai cantar bem baixinho No meio da música você enfia o nome de alguém que você conhece O quê? <risos> primeira parte da música Canta bem alto E a segunda parte mais ou menos. E depois coloca o nome de uma pessoa. Quero aprender essa técnica, Ou Whindersson. quê, okay. mano? Primeira frase muito alto pra dar um impacto, entendeu? É pra assustar mesmo. A segunda frase bem baixinho pra confundir. Porque a pessoa não sabe inglês, ela fica ouvindo e fala, é inglês, hein? Será que é inglês? Você tá me confundindo. Aí a pessoa tá perto de tu, também não sabe inglês e fala, é, é inglês. No meio da música, <risos> o nome de alguém. Eu boto meu amigo que tava tá no meu casamento, Francisquinho. Fica mais ou menos <risos> assim. <risos> <Francisco>. <risos> When <I love> my... <risos> And I caught and my eh, And I Too, bad. Too bad. <hops> <laughs> <liberals> Eu já fiz isso já, quando eu tocava em banda e tal <risos> Mas detalhe né, eu não era professor de inglês na época Então tá tudo certo né, não posso falar <risos> and When your legs don't work like they used to before né? Seria o começo da música When your legs don't work like they used to before Mas o começo é né, você canta certinho Pelo menos as três primeiras palavras And I can't so, so, so, so. E aí você vai abaixando Coloca o embromation. Um e aí você passa como o intelectual do inglês cantor. Essa canção do Ed Sheeran se chama Thinking Out Loud, Thinking Out Loud, que é pensando alto e é diferente da palavra alto de altura tall. Né? Então temos aí loud que é alto, quando você fala alto e you, you speak out loud em voz alta. And you are tall, você é alto, é uma pessoa alta. Então olha só como uma palavra em português pode ter dois significados, assim como no inglês uma palavra, a mesma palavra pode ter vários outros significados. E até mesmo a palavra think, que origina aí, né, thinking, uh, think significa pensar, em português, ou achar, no sentido de pensar, né? Agora, pega a palavra achar, em português, achar. Você tanto pode usar essa palavra para quando você tem uma opinião e falar, ah, eu acho que... Ou você pode usar achar quando você está procurando alguma coisa, né? Ah, eu preciso achar isso, preciso encontrar. Então, olha só, no português, achar pode ter duas interpretações. De encontrar alguma coisa, achar alguma coisa ou de pensar. Então, você percebe que uma palavra pode ter dois ou mais significados, assim como no inglês. Tipo a palavra out, que pode ser tanto fora ou uma preposição para você usar com phrasal verbs. Tipo, go out que significa sair, find out, que significa descobrir, achar a resposta, encontrar. Então, fica lançado aí o pensamento para a gente se tocar que português e inglês tem as suas particularidades e também algumas semelhanças. A confusão e o entendimento para as duas línguas é a mesma coisa. É verdade. Muito legal esse vídeo do Whindersson, gostei bastante. Deixa um like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. E também de me acompanhar em todas as outras redes sociais. Não fecha o vídeo ainda. Eu vou deixar aqui do lado uma playlist. Dos vídeos que eu faço com música, que é o quadro Cante Direito. Eu toco ali um violão, um, um piano, tento né, enrolar ali e confere lá. Já que a gente tá falando de música, tenho certeza que você vai gostar. Não sei se vai gostar como eu canto, mas pelo menos aprender alguma coisa de inglês, você vai aprender. Ok? So, that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês. Lembrem-se. See you around. Bye.